Gente, o Casa de Zadok 2020 vem numa edição 100% online. Em vez de ter um ou dois dias de transmissão com muitas horas, nós decidimos disponibilizá-lo num formato de curso, que ficará à sua disposição por até um ano. São 12 ministrações de uma hora a cada, mais três painéis de conversa, e nós queremos que você possa digerir isso com tempo e qualidade. Tenho certeza que o seu coração será muito abençoado e enriquecido. O evento será disponibilizado nesse formato de curso na nossa plataforma de escola online, a Escola Orvalho. Você pode acessar casadesadoc.com.br e você será direcionado exatamente para esse curso. Bom, nesse ano eu ministro duas palavras, minha esposa Kelly também ministra uma palavra a respeito da mulher e o ministério. Meus pastores Eibe e Andréa Uber também ministram no evento. Temos também né, Danilo e Mônica Figueira ministrando, Djalma Toledo. Teremos também a ministração do pastor Josué Gonçalves, Flávio Valvassoura, Hernandes Dias Lopes, Lamartine Pocela. Além disso, também temos três painéis. Num, eu converso com o pastor Lamartine Porcela, em outro, com Flávio Valvassor e Hernandes Dias Lopes. E no terceiro, temos uma conversa a respeito da família do ministro, onde sentamos três casais, eu e Kelly, pastor Abe e Andréia Uber, pastor Danilo e Mônica Figueira. Para aqueles que adquirirem o Casa Zadok 2020 até o dia 31 de outubro, nós estamos né, disponibilizando o livro de todo o coração, vivendo a plenitude do amor ao Senhor, para ser adquirido por apenas um centavo. Normalmente, nesses eventos, damos para os inscritos literatura. Esse ano, como o evento é online, não será possível, então estamos disponibilizando isso por apenas um um centavo. Esse cupom de desconto ele estará disponível logo na primeira aula, depois que você tiver adquirido o curso. Será acrescentado ao livro apenas o frete, um frete único para todo o Brasil, de R$ né? qualquer lugar do Brasil. Então esse um encorajamento a mais para que você, de fato, adquira o curso e seja abençoado com ele. O fato do curso ser 100% online não diminui o seu aproveitamento. Pelo contrário. Talvez um exemplo a ser dado é a diferença entre quem assiste um jogo no estádio e pela televisão com direito a zoom, replay. A diferença é que no curso você ainda pode ouvir a ministração de novo, dar pausa para anotar, repete. Tenho certeza que esse formato vai permitir que muito mais gente em muitos lugares sejam alcançadas e abençoadas pelo evento.